Fala galera, sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Semana passada não tivemos vídeo, mas foi por uma boa causa, vocês já vão entender. Mas eu queria fazer uma pergunta. E o Lula, hein? Não tô aqui pra fazer propaganda política, não quero falar nada a respeito disso, assim, porque nós não somos partidários. Deixa eu secar no sol aqui. Mas é isso aí, né? A democracia venceu mesmo com as tentativas de não deixar várias pessoas votar. Nós tivemos vários impedimentos aí, não é? Temos aí vários registros de impedimentos pelo Brasil todo aí. E tentar fazer com que a galera não votasse... Não exercesse a democracia, mais nós vencemos. É isso aí. Vamos embora para vídeo de hoje. Semana passada nós não tivemos vídeo, mas como eu disse, foi por uma boa causa. Eu estava eu vendi minha sanfona antiga, Jéssica, aquela vermelhinha que tá em todos os vídeos, e agora eu tô com essa sanfona aqui, ó, uma Marinus de 42 anos de idade, uma senhorinha já, né? E aí agora eu vou começar a estudar com ela. Comprei a sanfona, foi adquirida lá no Tomate Acordeon. Vou deixar o link dele aqui, ó, na descrição, para vocês darem uma olhada. Instagram na página lá dele, no site, lá tem vários instrumentos bacana essa Marinus tem 42 anos, uma senhorinha já e aí tô estudando aqui com ela, essa já é 120 baixos e tamo aí nessa luta aí, tá bom? o episódio de hoje do violão sanfona é sobre isso essa troca da sanfona que eu fiz da 80 para 120. Estou fazendo quase aí 4 meses de sanfona, estudando. E aí senti a necessidade da troca. Pegar uma sanfona um pouquinho maior, com as teclas maiores. Uma sanfona já de 120 baixos. Para conseguir melhorar no estudo e também a questão do som. Aquela outra sanfona era uma Capri 80 baixos. Ela tinha um som mais fraquinho. É uma sanfona de entrada para quem está iniciando, para quem quer estudar. Ela é bacana. Mas eu senti essa necessidade de fazer a troca uma sanfona que já tem um som melhor. Uma sanfona 120 baixos, teclado maior teclas maiores, então fiz essa troca e aí por isso não teve vídeo semana passada mas vamos continuar os estudos continuar a série do Vão na Sanfona se você gosta dessa série, comenta aí curte, compartilha, manda para todo mundo para seus amigos e vamos aumentar o nosso canal aí nosso vídeo de hoje é esse, até o próximo vídeo valeu!